Gente, eu estou no lugar aqui e achei interessante isso. Eu não vou poder ir lá, até eles pediram que eu não entrasse lá, por conta do perigo de cobra. Mas na beira dessa, dessa, dessa estradinha de terra, tem uma casa aqui abandonada. Não sei quantos anos que essa casa está abandonada. Como está muito seco, mas muito seco também, é complicado eu descer ali e se fosse assim não tivesse tão seco também não tivesse chovido muito né dá para até para entrar mas eles me falaram o seguinte que o perigo desse lugar cobra né olha não sei quantos anos essa, essa casa está aqui né não dá para imaginar aqui ó pontinha do chaminé do fogão a lenha lá embaixo tem uma areazinha os né? pés de bananeira que com certeza deu muito banana no passado. Também deve dar agora no presente aqui, a geada queimou. E a casa está abandonada. E, e ela, ela, em relação ao nível da estrada, ela está bem baixa, dá para vocês perceberem. Ela está quase da altura, o telhado altura da Um pezinho de limão. E dali acho que fizeram muita, muita limonada. É. Calcule isso aqui no frio também, como é que deve ser. E tá aí embaixo, gente abandonada. E o mais interessante é que o Kaique falou pra mim pra nós que ele sonhou com essa casa já. Sonhou. Nunca, veio nunca veio aqui e ele sonhou com essa casa. Vai entender essas coisas, né? Eu gostaria de entrar lá dentro abrir a porta com um farolete, entrar, mas só que fui pegado desprevenido porque eu não sabia. E olha como é que tá esse mato. Olha o mato, ó. Tá perigoso demais, né? Perigoso é. cobra, né? É. Dá muita cascavel nesses lugares assim. Então, nós estamos aproveitando aqui, mostrando para vocês. É, amiga, tá é, o é, Kaique ó. ali, a Madalena, a Janaína, é. Josué tá lá é. na frente. José tá ali, desculpa. ó. Ficamos com fome já. E é. nós estamos andando, e o carro está sujando de poeira porque está muito seco. Aqui, deixa eu contar uma história. Ei, isso aqui, ó, os antigos usavam para lixar o pé. Verdade? Verdade! Olha ah, tá só, eu, eu, eu, eu oh, vi cair lá de cima. Isso daqui, daqui. Isso aqui! Chama, mas os antigos, ele, ele, eles usavam para lixar os pés, ué. É uma lixa natural. Oh. Não é vivendo, aprendendo Eu vou levar pra mim lixar o meu, aí. Aí, ó. Ah, vou levar também. Uh -huh, é lixa natural, ó, pés, ó. Certo? Nossa, tô falando, viu? E deu certo mesmo, Adalina. Aí, ó. Olha aí. É, Josué. Olha isso aqui. Fica que interessante? E eu, eu, eu escutei o, o estalo que eu tava lá na frente. E eu, é por aqui o que está o pé. Aqui, ó. Aqui o pé. Aqui o pé, Madalena. Olha lá é o pé. Olha lá o pé aqui, ó. Olha lá o pé, lá, ó. Mais ah, ah, pra frente ali, ó. Vamos lá. Galera, lá. Eu escutei o, é. o estralo quando ela. ela estra... É da árvore é, é uma trepadeira? É, ah. é um cipó. Eu acho que é um cipó. É um cipó. É um cipó, é um cipó né? É um cipó. Cata mais desse, você acha? Aí eu vou fazer uma flor. Vem tem cá, pra você vê. Que é bonita ah, aí, Josué. Josué, a semente. Não dá pra lá. Ah. Dá. Leva a semente dela. Leva a semente dela. Pega a semente para nós, Madalena. Achou a semente aí? Deixa eu ver, Vira para cá, José. Para mim ver sua ideia. Nossa, é mesmo. Aqui, a Madalena achou, gente. Vai no sol, bem, por favor. Aqui, ó. semente dela. Eu vou levar, vou ah, entrar mais, vou fazer por uma Por certo, ela cai e vai ir. Vou fazer uma flor. Espera, espera, espera. espera. Vai, vai. Ela abre no ar e vai caindo assim, ó. Não parece mesmo? Ah. o vento vai... ah, legal. Pega, não, pode, não, pode, não vai perder não, né? Tem bastante? Aí, eu ponho outra, yes. Aí o vento vai levando, né? Vai propagando a... É que a vem espécie. Vem, vem lá é, lá de então é uma trepadeira, não é uma árvore. Eu escutei, eu, eu escutei quando deu um estralo, mas eu nem liguei. Vamos fazer arte. Ué? aqui feijão, É assim que tem que ser. O passeio na roça é tem que ser desse jeito, assim, ó. Não, igual o Marco do canal Marco Drone fala. A gente não premedita nada e vai acontecendo, normalmente. Aqui plantou o que, José? Não foi arroz, não? Feijãozá. Ah, foi? Olha lá, Caí, outra lavoura de brócolis em Olha lá pra você ver, Caí, que tanto. Olha só, gente, lá, lá é a palha. Palha do feijão. Lá, né, José? Ó. Olha lá, é brócolis. É também. Pode largar a mão pra plantar tá isso. Pessoal, a Madalena achou o lugar onde fica. Onde fica É, onde ficam as sementes. Ó, ó. E quem vernizou isso aqui foi o Papai do Céu. Ó. ó, olha aqui, Cícero, ó. A parte de, de cima e a parte de baixo. Ela fica no meio, né? É, essa é a separação, que nem um sanduíche. Então. Mas não é Vamos lá, porque nosso passeio tá bom demais, mas o tempo tá ficando curto, gente. Acredita? O tempo tá ficando curto. Está dando fome já, né? Vai indo lá bem. Isso. Olha ah, lá bacona Nossa, chegou que beleza. Tamanho tá é de chifres dela, amor? Olha lá o galo, viva o galo, Kaique! Tá <risos> Gente, aqueles é aqui. dois pezinhos de limão tá lindo, luxo, Madalena. Eu tô vendo lá o caminho lá. Ô Madalena. Hum. Aqueles dois pezinhos de limão tá um luxo lá, ó. Luxo. Olha lá, em cima isso. daquela pedra. Nossa, olha lá, tá até no. no, no... No jeitinho da gente chegar e apanhar pra comer não com carne. Essa, Aqui, mano. Olha o um outro, Marcona. Olha um, o um, outro, um. Marcona. Cadê a máquina de procurar? Ah, calma. Tá trem bom. Não, oh, pode aviar todo mundo. Não, não precisa. Não? Tô. Ah, cadê o avô? Vamos catar ouro lá, Olha assim, é lá, vamos embora, velho, ó. Nossa, é antiga, é, que é antiga! Nossa, que antiga! Aqui a casa tem uma 300 anos só. Vai lá! Pode ser. Vai! Ah, eu tinha que ir nessa casa, cara. Eu tinha que ir lá. Acho que o teu anel vem, quer? Isso aqui é bem de pedra, não é? Pedra? Nós vamos pra aquele lado lá ou não? Não, aqui na casa não eu não vamos entrar, não, entrar, não, velho. Pedra sobre pedra lá, né? dos antigos mesmo. Né? Continuando a nossa aventura, que agora já está se tornando uma aventura, né? Desculpa, o Josué viu aquela casa lá, que ela é feita de pedra. Ou com pedras, como queira. Ele calcula mais ou menos aí, uns 200 anos, mais ou menos. É, tem ali na frente um lugarzinho do pessoal ficava ali para ver mais longe, né? Como se fosse um deck, ou sei lá como é que chama aquilo, uma área. E tá ali, gente, ó. Tá vendo? Que coisa mais bonita e simplesmente abandonada, né? Abandonada. Abandonada. E ali um paredão. Tanto é que em cima tem a mata. Depois a pedra. E embaixo continua. Olha que coisa mais bonita. Coisa mais linda lá. Tem uma casinha ali. Muito bem feitinha. Olha o paredão, a pedra. Muito bonito, viu gente? A gente andando aqui, a gente não, não, não dá para andar mais do que, sei lá, mais do que um quilômetro e, e deixar de ver essas bênçãos. Olha lá. Aquelas pedras dá pra entender que rolou lá de cima, né? Não, não nasceram ali. Penso eu, né? O meu que é Olha aquilo ali que você fazendo no poço, né? Sim, você vão para aqui, nós vamos ver que nós vamos estudar aqui. Quando eu fui, eu fui por lá. Eu vim por lá, ó. Só que o meu Fuscão foi lá naquele arco lá, ó. Lá. Eu, eu tava no Fusca, na época. Vamos perguntar naquela casa ali, ó. Alguma casa, a gente vê o que, que eles vão falar pra gente. que que é bom da gente ir lá. Ah, agora eu não desisto, eu vou subir nessa pedra. Tá louco, olha. Você dá um vídeo maravilhoso pra nós. que uh, tá muito Aqui também não E agora lá no Josimarca Quejeira lá, lá tem uma internet muito boa. Aqui. Dona Maria Celeste, que, que pássaro é aquele ali? Ah, eu não sei. Eu não sei se você sabe. Se se não. Jacu que não é. Não, Jacu não é. Esse daí é um tipo de moçaninho, Madalena. Não Mas é, não é não conhece. Não, eu não conheço. Esse sarinho não vai ser não vai muito bem para você, não. Tem, é, lecastre, eu já vi deles. Tem? Mas eles andam muito e voam para um lado, para o outro. Mais. É uma porção. É muito, olha lá, Madalena, que belezinha, pedrinha, olha, que feito maravilhoso. Então, esse é de 15, né? Uhum. E o que, que você conta desse paredão de, de, de, de pedra e coisa, mas do mundo é tão grande, né? Olha lá, gente, que coisa linda aquela ave ali. Eu não conheço. Mas quem souber, deixa aí nos comentários. Olha, outra lá. Meu Deus, hein, Tem mais meu Deus. Tem uma pedra no fundo do quintal dessa senhora aqui que nós paramos aqui para pedir informação. Ó, lá está uma parte de outro outro paredão. É aquele que nós já vimos filmando lá de trás. Olha que gostoso. Limpinho. Oh, Madalena, mostra o terreiro. Os mineiros são caprichosos, né? São mesmo, ó. Porque, né, limpinho. Barras, os fica tudo limpinho. Tem, ó, e, parabéns, viu? não tem uma <risos> sacolinha, não tem nada. Tem nada. Está ah, sujando ó. a natureza. Isso é lindo. Tá Janaína, dona Maria Celeste, que eu acabei de conhecer. Gente, acabei de conhecer, já estou aqui no quintal dela. Olha a casinha dela, que maravilha, ó. Olha ah, que ó. que cor mais linda. Janela de madeira, que eu amo janela de madeira. Olha aquilo ali, ó. Hum, que coisa que é linda filíquia, né? é aquela janela de madeira. Que líquia mesmo, para nós. A sua também é madeira? Não, é casa veneziana, é mais nova, mas eu queria ser de madeira. Eu Bom. sou simples, eu gosto de coisa simples, eu gosto de, ah, é é de madeira. Então, Tem mais outra pedrinha. Tem os ornamentos Nossa, tá naturais. Assim, eu não reformava nada. Eu guardava o dinheiro e ficava assim mesmo. Tá delícia. Você não precisa mais do que tá espaço. Olha o pezinho de pimenta. Olha que piso maravilhoso. E vai passear, eu sou sozinha. Olha. É, é só assim, não é? As meninas Eu tenho três, casou tudo. Uma mora em posto, uma mora em uma. Olha aqui a hortinha. Os barros de barro. É normal, cada, cada sítio tem a sua hortinha que lindo, tudo ó, pequenininha. Ó. Que capricho, Olha aqui Madalena. a horta, que gracinha, limpinha! Parabéns, viu? Tudo cheirando, meu Deus. <risos> lindo. Ai, que lindo! Olha que fogão Deixa eu ver o fogão dela. Nossa, que gostoso! Você quer reformar o que aqui, Madalena? Meu Marilice Deus, pra quê? Esse Não fogão lindo! Isso aqui é, uma Não é Olha lá, Nossa. olha lá! Isso aqui Nossa, é muito que bonitinho. Sorte. Eu tô gostando daqui, ela tá achando muito bonita. É. Esse aqui é o su... dono da casa? É, eu, eu falei para ela, eu sou sozinha, não é mesmo? Eu sou do seu estudo. Ai, ah, que lindo. Antônia Pereira. Antônia Pereira, Pereira e a, a dona Pereira. Maria Celeste. Gente, vocês precisam conhecer esses mineiros, viu? É gente boa! <risos> é daqui gente da boa. minha terra, orgulho de Minas Gerais! É da minha terra queimado! É. Eu sou a Nora de Seldeca! É. Prima da Sandrinha, prima, sua prima irmã da Sandra! É mesmo, é mesmo! É. Eu sou a né? sobrinha da Suzuquinha! Ama, tio! Viu é? isso, não. E não é, na é? casa Mas o bar vai de macho! Mas a casa é sete cômodos. Nossa, era é grande. Então eu tinha que buscar buscado tabatinga e passava a rebocar a casa inteirinha. Mas ficava branquinha, menina de Deus. Foi é? mais linda Olha do mundo. Que legal. E a janela era tudo de madeira. E quantas a vezes por, por, e por semana cor... que passava isso a tabatinga? Passava, Conservava bem, passava de 15 a 15 dias. Ah, no fogão também. Ficava da cor, cor, cor branquinha, menina, mais linda. No fogão também, né, dona Maria No fogão também, em tabatinga. Ah, eu lembro Sim, da minha mãe contando. Lindo. Tá vendo? Essas coisas que eu, eu, eu coisas... Mãe plantar, contava. contava que ela ela, Ela, ela passava nas costas, lá, costas, lá, lá, lá de lá. Lá da peça eu vou ver lá. As ela as falava assim que, que, que ela passava batendo. toda semana, todo final de semana. E a tubatinga era a mesma coisa um o carro. Aí a gente pôndo Ele foi pôndo carro, foi pôndo tinta, foi da... Pessoa, bando, já cobreceu. Agora hoje tá essa beleza, olha aí, Madalena. Assim de limpar, assim. É. Passinho de limpar vai né, ficar branquinha, né? Com porque causa da fumaça, uhum. né? Mas, como eu falar assim, para você, a vida nossa é mexer com tabatinga mesmo. Tabatinga, né? É, e ela bato. faz uma aparência bonita na parede. Precisa de ver o é a Mariana quer. é. gente tem é uma casa branca, você explica, tem o Dona, o Dona Maria Celeste, explica para nós o que, que é a tabatinga mesmo? A tabatinga é terra, né? É um barro, né? É um barro branco, branco, ah, branco. Não é pra é Um argila? Não é pra você o carro mesmo. Só que ela é terra ela, e ela é. gruda, né? Engruda, que Que Não é argila, né? É. Mas é bonito demais. Bonito demais. lindo demais. E pra dar liga, se você quiser passar grosso, pode passar água por cima, mas depois você passa só ela própria, pra ficar branquinha, que ela dá o luxo. Você passa ela com pó de vaca. Ai. Olha, dá aquela soca. liga. É soca, soca, soca, soca. Aí Sova depois, ela. Você passa de claring. Bonita, Bonito. E depois você vai passar, ela, só a batiga pura. Nossa. Que bom, um Olha, que bonita uma casa de tabatinho. Sim, na eu casa, lembro. Naquela mulher tu tava. A mesma vizinha minha tinha o, o chão, era tabatinho. Nossa, você entrava na casa, você sabe o meu nome do pai, que é mais lindo, mesmo. Era muito é branquinho, né? Eu olhava assim, minha mulher tava entrando, dando, ah, eu ia você, dando uma casinha de luz. Que lindo! Eu não ia ver, eu, ia, ver, eu ia falar de lenha. Nem não ia, porque tinha vergonha. Aí que ela tá conta que aí a gente ficava canhado, porque ia entrar numa casa tão limpinha daquela, né? Porque eu batia chão, né é muito difícil, né? Abre ali pra mim, Jana, aqui. É, limpi não tinha na casa. Era só de chão. Então eu passava, batendo, eu batia e ele ficava pertenhado. tá Fica bonito mesmo. tá mesmo. bonito, né? Ficava bonito. Então, galera, oi, a gente tá aqui, né? Não vamos lá buscar a pedra do, do Itacolomim. E a gente, a gente quer ficar aqui, a gente <risos> A gente aqui, né? vai entrar aqui paramos aqui E conhecíamos essa maravilhosa senhora, que, olha que coisa mais linda, que recepção maravilhosa! Que fez com a gente, foi encantado ah, viu? Obrigada! Obrigada senhora, essa foi é? mais assim, estamos encantados! Isso aqui ah, não tem preço que paga pra não nós não, mesmo, não, não! Não tem mesmo Não tem preço? Não tem preço! Tá louco um de café? olha, olha que gente, né? já adorei essa. seu um cafezinho daí, que é? cafezinho de outra pessoa diferente, né? Ah, é. Pra é Acho que até eu que pior. não tomo café, vou tomar, viu? Online, né? Não tem força. Que coisa mais linda. É. Madalena, pera que eu vou pegar meu celular. Quer tirar uma foto aqui. Traz a lâmpada pra mim da filmadora. Lâmpada? Não, mas aqui, ó. Fala pro Cícero pegar pra você. Dona, Dona Maria Celeste, quantos filhos a senhora tem? É o marido dela, aquele que está encostado. Aqui ele está encostado é o menino dela. O marido dela está da banda de lá. Ah, aquele é filho dela? É. Aqui que está de camisa vermelha é esse né? É. meu rapazinho não é filho dela. É filho dela. Quantos filhos ela tem? Ela é... tem... Eu tenho sete. Sete? Sete. E é... a senhora tem... Homem, tudo homem, tudo mulher, como é Tem que três é? Três mulheres e quatro homens. Ah, tudo ah, casado já? Não. Tem três, quatro, três sorteiros. Ah, três sorteiros. quatro comigo. Que maravilha, né? É. Aí vocês mexem com o que aqui? Roça? Eu também por dia. Por dia? Por dia. Eu ah. trabalho, eu trabalho, assim, vai trabalho assim, ah. Aí vai aí colher... Ah, não né? Mexer com batata, essas coisas, não dava nada. Ah, não dava? Não dava nada. Era só trabalho só e. Obrigado. De nada. Era só trabalho só, não hora de receber, contar uma coisa, outra, aí ficava uma coisa por outra, né? Verdade, né? Tá difícil, Acabou. né? Não, não mexeu mais, não. É bobagem, né? É muito difícil na roça. Ah, tudo pra cá, tudo na agulha mexia com uma coisa, tá tudo também por dia. É. é tudo no boris, mexia com uma coisa, a outra, agora é não. Aí, virar por dia, pra de lá virou. pra cá nós encontramos muita plantação de brócolis, é, e batata... É, brócolis, as coisas... É, né? é a lavoura de batata, né? Uhum. Agora é espada. A planta de caçado assim, um exemplo em sociedade, né? Aí não fica pesado pra um, né? Uhum. Ficou muito difícil agora a vida, viu? E as coisas pra esse tá muito caro agora, né? Tá, né? E eu eles falaram que foi mexer com o lavor de batata, agora. e... É o que dá mais, né? Broca suas coisas. Só que dá muito trabalho, né, dona Marecela? Broca suas coisas não estão encaixando, é não. Vocês é estão achando que não dá batata, que cinta. Uhum. Eu que pra joelhar? Né? A galera tá gravando ali. Olha isso. Tá bem a Janaína chegando novamente. Oi, Gente, eu cheguei com cê, meu filho. Você trouxe minha lâmpada, Jana? Não, não. Esqueceu. Você sei se tá conversando, eu não sei aonde que é. Quer dar um pau, você busca lá? Filma aqui pra mim. Não, peraí. Que tamanho! Isso, deixa eu filmar, Oi, né? tá bom? Aqui, tá bom, você? Tô bem, Gaslá, meu, meu filho! Que tamanho! Tá tá uhum. Fichou o pai dele, né? lá, tá... o pai dele tá junto lá. E... e eu tenho uma menina de 17 anos. Mas não, tá criada. A tá criada, graças a Deus. E que idade ele tem? Ele tem 14. Ó, Jana, vai fazer é 15. Seu café, ó. Tá aqui gravando, não, não mexe aqui, tá? Tá, Eu vou tá. Buscar. Beleza, põe aqui pra gravar. Aí, galera. Aí, galera, que coisa mais linda. Adoro isso, galera, que luxo. Essa xícara toda bonitinha Desse jeito <risos> né? E eu gostaria de agradecer A dona da casa, como que chama? Maria Celeste Olha ela nesse fogão, que coisa mais linda Gente Que, que fogão ela, mais ela, lindo. ela é uma, uma simpatia só né? Uma simpatia, a panela A Carique Oliveira mostra, isso é relíquia É uma relíquia, hum, não tem é preço olha, olha lá, gente Que Deixa coisa eu mostrar lindo. pra vocês pra Olha o um detalhe um dessa panela eu Olha, isso aqui é relíquia, olha isso. Né? Né, Madalena? Oh. Isso aqui é da roça, do interior mesmo, né? Você tá na roça? Então, mas o meu fogão é industrial é, é comprado. Daquele de... Aquele comprado de tijolinho Você monta já pré montar. Não, oh, eu tô louquinho pra comprar daquele. É bom. Ah, larga a mão daquele, fica com essa ah, que leva. Esse, esse aqui é muito mais bonito. É muito mais bonito. Olha que coisa mais linda. Muito bom. mais. Ele é rústico, bonito assim. Hum. Vocês querem tomar um cafezinho? Eu, ai galera, eu... Daquele jeito. Já ganhou o coração de todo mundo aí? Todo mundo já... ganhou o seu coração também? Oi, tá bom? Oi, tá Como é que tá é, senhora? Eu bem, casada. tá bom? Agora ficou melhor, hein? Eu tá encantado aqui, ó? Olha o detalhe, que coisa mais linda do mundo. Tá encantado? Pronto. Eu tava encantada. Olha aqui, olha aqui, isso aqui. Ela meu tá meu querendo reformar a cozinha Cícero. E a ainda falando pra ela: pra quê? Tá tudo de bom? Olha é. se assim, o capricho dessa Nossa, mulher. O capricho dela. Da Maria Celeste. Pronto. Limpinha? Olha limpinha. como é que é limpinha. Nós é. já, já percebemos que é mesmo. Ah, Olha. mas é possível. Então já percebi que Mas, mas a senhora queria reformar. Qual motivo? A gente, a gente quer fazer uma dessa e a senhora quer reformar essa? é Quer reformar. Vocês querem fazer uma dessa? A senhora não tá vai querer arrancar é esse, aí, esse então, aí, azulejo, não? Quer jogar em aí? Sim. Aí se for mexer, tem que arrancar tudo. aí Mas hoje de... não precisa mais, né? A senhora sabia que hoje existe uma cola específica uhum. é, coloca e coloca né? piso sobre piso. Já vem a parede Nossa, e pronto, né? Já vem? É, eu é sei a ideia. Não, não, essa aí a senhora compra a Agora, cola, é uma cola especial. É uma... Passa no piso que a senhora quer e, e coloca por cima desse aqui Nossa. e não cai. Então, não No chão também não sai. Eu quero dar coisa, dar muitas fugidas. Então, a senhora pode colar em cima desse. E colar em cima desse. É. Aí não faz é no final é né? É, não, pode, não, não faz. Não faz não. Se eu, Poxa, é que eu não senhora. posso colocar, que eu trabalho. É. Mas se eu viesse colocar para a senhora, a é. senhora não precisava mexer em nada. Só ia tirar aquele armário, aquela geladeira. Eu começava de lá para cá, fazia a guia lá naquele canto. Depois da guia eu ia puxando para cá. Pra depois sair, se a senhora quisesse passar lá pro lado vermelhão, para pra sair, entendeu? Então tenho que deixar a saída pra lá. Foi lá, comprei. Isso. Mas vou fazer, tipo... Troca tudo esse piso, aí fica a coisa mais linda sem mexer nele. Pessoal, eu estou aqui com a Madalena e a Madalena já filmou. E eu tô tendo o privilégio de voltar aqui e gravar mais a respeito desses pássaros aqui, ó. Perceberam que quando a galinha cantou lá ele se assustou? Olha como eles ficam à vontade na casa dessa senhora aqui. É lógico que se nós formos ali agora vai levantar voo, né Madalena? Pode ter certeza, velho. Você tá pegando minhoca? Que que é isso? Olha só! Pegando minhoca! Deixa eu vir mais pra cá. Vai balançar um pouquinho agora, pessoal, mas peraí. Não tá Tá linda. Eu vi Eu vi Bem, pegando minhoca. Pegando minhoca, bem. Ah, sim, Entendeu? Tá. Deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês. O tacho. Deixa eu jogar lá. Que beleza, né? Isso aí eu tenho que comprar, mas não é tem que ter dessas coisas. Você quer ver da tapatinha? propósito eles voarem, pessoal. É o que eu quero, viu? Agora, dessa vez, eu quero. Porque eles. Pelo que eu tô vendo, não vai voar, não. São tranquilos, ó. Estão correndo porque, com certeza, eu sou estranho aqui, né? Olha só que coisa mais linda. Andando no fundo do quintal como se estivesse bem na casa deles e como de fato estão, né? Eu falei isso, mas como de fato eles estão. Aqui, não tem esse privilégio não tem esse fogãozinho que te manu medo Entendeu? Eu tenho um fogãozinho ali na né? minha casa. Peraí, que bate-papo aqui com ela. Eu tô falando não, pra ela. Olha é isso. Sei, Muita gente queria ter essa, esse fogão pra cozinhar e não tem, entendeu? É essa maravilha dessa casa. Ela tem esse prazer de estar aqui todo dia de manhã cedo e fazendo um cafezinho, fazendo um cafezinho e explicando <risos> pra a gente fez? sobre a tabatinha que a ela passava café, no eu fogão. Eu gosto de café, tomei o café dela. Café ah, maravilhoso, <risos> docinho. <risos> eu não tomo café, mas eu tomei, uma delícia. Eu tô... Cafezinho feito na lei tomou. Isso bacia, pra mãe. nós aqui, gente, é muito bacana, porque ela tá querendo reformar a casa e eu falei pra ela que se fosse minha, jamais eu ia mexer. Guarda o dinheirinho lá pra uma precisão, uma outra hora, e deixa a casa assim é. como está. É, é. é, mesmo? Vai fazer... é. Aqui, ó, ó. isso, vai, vai fazer, ó. fazer uma coisa. Agora, agora eu vou mexer com a dona Maria Celeste. Eu trabalhei muito de, com, com construção de casa. Só que no tempo que eu trabalhava, os azulejos não era assim não, Dona Maria Celeste. Eles eram... Imagina essa peça dividida em quatro. Naquele tempo não tinha desse tamanho aqui. Era, era pequenininho, era né? Era pequenininho. A sua cozinha tá super limpa, super... Nossa, tá né? muito. Super lindo. organizada. Eu eu a, única coisa, a única coisa que ela falou... A única coisa que ela falou que eu gostei do que ela falou, que é verdade, você sabe disso, é o piso branco. Que suja é. demais. Isso, é. isso é verdade. Só que se ela botar um piso escuro, hum. agora com o um azulejo verde. Não vai, vai ficar boa assim. Mas a gente é bobo mesmo. Não sei se é bobo. Não é não, é da hora. Se você é tirar o branco, você é tira o um enfeite da cozinha. É. Então, é verdade. Já tem, já tem os. Já tem a, os a, brancos, o armário, a, o a geladeira, rir, o fogão. A cadeira deu o fogão. A cadeira. A cadeira. A cadeira. Não, deixa assim. A tá tá bonito, assim. Deixa assim. Ah, Madalena, olha o que ela tem ali, ó ó oh, oh, pessoal vou aproveitar dano, eu ela tem assim ainda tá o, bem o bem vermelhão assim, ó então assim, assim, assim que eu falei que, você que, que eu queria na casa o vermelhão essa ó. casa aqui até o da tem da um vermelhão da da tá vendo o da vermelhão o verdão que a Madalena falou ó e olha as portas gente portas estilo e esse vermelhão aqui é que usava aquele escovão que eu fiz a matéria na casa da Janaína para passar aqui ó só que lógico, né? Com o tempo, não, com você acha. Tem um não acha mais aquela cheira tão boa quanto era. A é parquetina. Que era de passar. Mas é vermelhão ainda, tem ainda. Oh, olha a cara. porta de uma vez. A porta. Ah, eu quero mostrar a porta. Eu um pôr a toda cor. Olha. Daquela chave. É, é, é. Aqui pode pôr toda a cor. Olha que beleza, ó. Mas aqui, se eu pôr o bloco, eu é atiro em frente do Ó, e não. é, é tramela tá ainda. Ah, quê? Tramela. Ah, tá. Tramela, ah, tem gente que não sabe o que é tramela. Porta de tramela. Então essa aqui Sim. é tramela. É meu sonho. Ó e a minha esposa. Que é. linda a minha casa, de porta é. de tá a porta de, de tramela, que nem era quando eu era criança. Aqui tinha uma estronca. Sim. Tinha uma estronca. Bom pessoal, estronca pra quem não sabe. Eu vou mostrar um eu cantinho matava, aqui, ó. Né? Dá pra ver que aqui tinha uma Sim. peça, ó aqui e aqui, ó. Tinha que ter outra, certo? Então as troncas era uma madeira grossa, resistente, vou dar uma ideia. que colocava aqui, ó. Põe um piso de madeira aqui. Pronto. Tempo de grão. A senhora tem uma coisa, dona Maria Celeste, não. que a Madalena tá. Onde que, que a Madalena não. tá me cobrando não. direto. Não é? é. Ela, ela, Ela. Onde que liga a luz aqui, dona? Ou aqui não tem? Aqui não tem. Não tem, Ai, não tem. Tá também. Não. Eu sei que tá bom. Você usa lamparina? Não, é não? Luiz, é Luiz mesmo. Então, ela, vai... ela mandou fazer a lamparina pra ela, Maria Celeste. Mandou fazer uma lamparina pra mim. Mandou fazer. Querosene ou não? Querosene. Ela quer pisa assim, ó. É. Ela quer pisa assim, ó. Eu eu... Ela quer o vermelho. Pois é, é, eu vou fazer Sim, o ou piso. Verde, né? Ou então, verdão. Eu vou fazer pra ela, ela, pra ela no sistema quadriculado. No é. é, porque se fizer assim com o tempo, ele, ele, ele trinca desigual. Se fizer no quadriculado, faz um quadrado, deixa puxar, aí deixa um, pula um, não faz. Faz o outro, pula um, não faz. Ele, quando ele trinca, ele trinca tudo assim, parecendo piso. É, coisa bonita. Entendeu? Fica parecendo piso. Viu, Madalena? Reparte. Eu... E reparte. Eu, sei falou. eu imaginei essas paredes branquinhas e um chão de madeira aqui. Pronto. Já pensou? É. Fechou. É. Fechou. A Tudo casa branquinho fica... e chão né? é. de madeira. A casa fica clarinha, né? Clarinha e chão de madeira. A janela deixa igual, tá ótimo. Não, a janela... A janela é. Essa aqui não pode tirar. Ah, não, não. Isso aqui é relíquia. É, é, é, é só colocar estronca nela. Uma estronca em cima e outra estronca embaixo. Mas não tirar essa porta. Essa porta que eu tô querendo comprar e não acho. Olha vou isso, ter pai, que fazer, ó, ó, que vou fazer. ter que fazer. Olha lá. É, só coisas tem que fazer. Oh, Segura aí, eu sou intrometida. Olha, olha, lá, ó, ó. Oi, tá olha, tá vendo? Olha aí, que beleza, ó. Eu, eu vejo a natureza lá fora, que é, E a Dora Maria <risos> Celeste querendo mexer na casa dela, ah, eu, eu choro. Ah, eu não mexo na porta, isso aqui é um luxo. Eu choro. Não, não, aí, eu um luxo. Eu, eu, eu vou contar que energia que eu tenho, porque eu mexo com a casa tudinho, tudo, tudo. Olha, que... Ah, você tá limpinho desse jeito? Eu ia na porta pra lá. Grava os quadrinhos. Tá aqui? E também tá, acho que vou me ainda, eu, eu vi lá e é bonita, hein? Ah, vocês viram? Eu vi lá e é bonito. Que coisa mais linda. Tá com saúde, vai tocando, né? É. Parabéns, parabéns. Ai, tá aqui, tá lindo. Eu tenho que arrumar uma, ajudar, né? Que a, a, a gente... Olha a, a Madalena é sonhando. Deus vai dar graça. A até tá é babando, a até tá é babando. Tá babando mesmo, sonhando aqui. Não é que jeito que ela gosta das coisas antigas? É bonito demais, ó. É. Tá é pra gostar de mim? Gosto. Eu tenho é quase, quase 11 mais. anos mais velha que ela, tem gostado é de coisa gosta velha mesmo. mesmo. gente. <risos> Ai, por que ela gosta das coisas velhas? Ela gosta. Ah lá, é emocionou! É que mamãe! É que ela é criou a roça, mesmo. Né? Não, a galera, não chore, não chora aqui. Eu não, chore. não é junto, para, vai. já faz parte da gente. Olha! Emocionou! Meu Deus! Fechou! Meu, tá você aproveitou a. Você pode fazer parte de tudo! Faça parte com a gente! É nossa, já não é mesmo! Já tá com a gente! Fechou, lacrou! Ah, chorando com a né? Vai é, chora, deixa ela chorar! É, é, é emoção, galera! Fã. Terminou olha. até o cartão meu aqui, ó, a gravação. <risos>